Eu sou Marcela Pompeu, tenho 37 anos, sou diplomata, primeira secretária e antes de ser diplomata era médica. Me formei pela Universidade de Brasília, em Brasília eu nasci e me criei é, e sonhava ser diplomata desde criança. Na verdade pouca gente sabe, mas medicina foi para mim um desvio de percurso. Meu avô jornalista juntava os, os cadernos Mundo junto com o suplemento infantil, e eu adorava ler quando criança, mas achava que seria uma vida pouco compatível com o meu projeto pessoal de ter filhos, e engavetei. E depois também, por circunstâncias pessoais, pude resgatar, tive apoio da família para parar de trabalhar por um ano e me dedicar aos estudos. Tinha uma base boa de português e inglês, mas não tinha tido nenhum contato com a maioria das disciplinas que caíram no concurso. Tive até de aprender a pensar como se pensa em humanas, né? De parar um pouco com a objetividade e, e a, a, o, o pensar médico, de diagnóstico, tratamento mais pragmático. Então, é, com apoio eu pude fazer isso. Hoje eu tenho minhas duas filhas, servi em três embaixadas importantes e diferentes, que foram Nova Delhi, Buenos Aires e Pretória, E ao mesmo me confiaram a chefia da divisão da Europa Meridional da União Europeia, me sinto muito realizada e entendo hoje que é possível sim conciliar bem os dois papéis.